De um milhão de visualizações em nosso canal o maior portal de prestação de contas do mundo obrigada pela confiança sigamos juntos rumo a contas 100% aprovadas um beijo